é, com relação aos empresários, aos donos de negócios, pequenos, médios e grandes negócios, grandes empresas, e aí eu preparei uma lista. A lista não se esgota, mas eu preparei algumas que eu considero e que considerei, aliás, é, importantes com relação a essas objeções, por que o pessoal é, não implementa um programa de melhoria contínua. Então, para cada uma, é, eu vou dar uma resposta. E aí vocês podem até comentar se vocês concordam ou não, e até se vocês quiserem comentar colocando outras sugestões, porque é, elas também serão bem-vindas. Eu até agradeço. Bom, vamos começar pela primeira, que o pessoal comenta muito, é sobre que não implementa qualquer programa, porque tem muita burocracia. Bom, o que eu posso garantir para vocês é o seguinte, é, o que faz a, buro a burocracia não é o programa, não é a metodologia, não é a filosofia. O que faz a burocracia é o ser humano. Então, é, quanto mais simples você começar a, a preparar o seu negócio, a sua empresa melhor vai ser, então a burocracia, só enfatizando, a burocracia não é o sistema, não é a técnica, não é a ferramenta, são as pessoas que fazem a coisa ser, é, ficarem burocráticas, eu tenho algumas histórias sobre isso, mas isso aí eu vou contar mais para frente.